A maturidade, muitas das vezes, é uma questão que falha em ser tratada desde a infância, onde as atitudes dos indivíduos adultos se tornam um reflexo da criação que estes obtiveram, ainda quando jovens, pois seus pais permitiam, e até mesmo aprovavam, que estes fizessem brincadeiras de mau gosto, enquanto a seriedade e intelectualidade eram consideradas como algo chato. Brincadeiras essas que desrespeitam as pessoas ao seu redor só para chamar a atenção para você, o que normalmente é uma questão que não muda muito, da infância para a vida adulta, pois continua sendo as mesmas piadinhas desrespeitosas, só que agora, essas se tornam mais desprezíveis e mais baixas, devido ao fato de que o mínimo que se espera de um adulto é maturidade. Enfim, quer saber agora quais são essas cinco dicas para desenvolver maturidade? Então vamos ao que interessa. E aliás, Caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos ao vídeo. Primeiro pare de achar de que rindo do que os outros falam, ou mesmo sendo engraçadinho que faz os outros rirem, conseguirá chamar atenção e assim se tornar conhecido, ou seja lá o que tem em mente. Ter esse tipo de atitude apenas demonstra a sua imaturidade, porque nessa situação... Ora você se torna platéia plateia de qualquer palhaço, e outrora você é o próprio palhaço. Entenda, para tudo tem a sua hora, momento e lugar certo. Por exemplo, um lugar que você vai para dar risadas de piadas e se descontrair é em um show de stand-up. Agora estando em um ambiente de trabalho, por qual motivo você iria rir de uma piada feita de mau gosto por um indivíduo não muito engraçado, ou que apenas se dá ar de engraçado sem sê-lo? Entende? Isso também não significa que você deve ser mal-humorado. Apenas diz respeito sobre saber discernir em quais momentos é propício sentir humor, pois afinal, se começar a analisar direito o que é engraçado ou não, verá que na maioria das vezes, a sua risada não passa de algo condicionado a uma ocasião em que define ser socialmente adequado rir para não constranger aquele indivíduo que está tentando ser cômico. Logo, Há situações adequadas para rir, como também há situações que pedirão que você sorria, para fazer uma diplomacia. Portanto, que seja algo natural e nunca exagerado, para que assim você mantenha sua seriedade. Em segundo, nunca aumente seu tom de voz, pois isso faz com que você apenas demonstre sua imaturidade, já que ao fazer isso, você acaba por esquecer de usar sua racionalidade no que está falando focando em aumentar sua tonalidade de voz para ser ouvido e diminuindo assim o conteúdo da sua fala, o que não é uma boa escolha. Prefira melhorar os seus argumentos, e isso se realmente a ocasião exigir que você diga algo. Caso contrário, não há necessidades de nem mesmo a sua presença estar ali, pois entenda uma coisa. Quanto mais precisar chamar atenção gritando, menos valor terá suas palavras. Logo, aqueles que possuem maturidade sabem ouvir primeiro, enumerar cada ponto a ser respondido na fala do outro e, assim que existir espaço para a sua fala, responder fazendo com que as pessoas prestem atenção nele, valorizando assim o conteúdo de suas palavras, sem precisar se exaltar, aumentando o tom de voz, perdendo ainda mais credibilidade por conta de suas condutas. E ainda podem se valer de usar uma técnica em que quanto mais diminuir o tom de voz, mas fará com que os ouvidos ouvintes prestem atenção nele. Claro que não chega a ser um sussurro, apenas um tom um pouco mais baixo, justamente para causar esse efeito. Leia livros, pois desse modo, lendo bons livros, você acumula uma bagagem de conhecimento e que te levará a obter mais maturidade em suas ações, melhorando assim as suas atitudes em sociedade com ideias mais coesas e que te permitirão formar um discurso melhor dado que possuem conhecimento abrangente. Enfim, desse modo, você é capaz de aperfeiçoar a sua racionalidade e o seu comportamento, pois possuem conhecimento sobre assuntos profundos e coisas mais superficiais passam a se mostrar como desinteressantes para a sua cognição. Por exemplo, se você conhece o mundo de maneira realista, passa a prestar atenção em como os fatos verdadeiramente se apresentam e como estes podem ser cruéis logo quando você conhece demais e sabe demais carrega o fardo de verdades cruéis e diante dessa realidade em que você conhece fatos sombrios e até mesmo profundos sobre o mundo acha mesmo que dará risadas por conta de uma brincadeira idiota que seu amigo fez ou algo do tipo isso passa a se tornar algo medíocre em que você até mesmo evitará ficar vendo e ouvindo essas besteiras logo o homem maduro deseja sempre adquirir mais conhecimento e informações de qualidade. Outro ponto importante é a questão de fazer escolhas. Saber o momento certo de decidir algo e trabalhar as suas decisões de forma mais concreta é um requisito para ser um indivíduo mais maduro, pois assim conseguirá enxergar de forma mais ampla a realidade e como ela se apresenta, ao invés de acreditar em qualquer asneira ou conto de fadas que se infiltrem em seu caminho. Porque se você acredita que tomar decisões baseadas em opiniões que as pessoas te falam só porque viram no noticiário ou acham que isso pode vir a acontecer sem levar a julgamento no seu consciente, é uma boa escolha. Sinto-lhe informar, mas você corre um grande risco de tomar uma má decisão. Portanto, aprenda a lidar com as dores da realidade e a trabalhar com elas. O conhecimento e a aprendizagem exigem estudos de forma ativa e não meia hora de noticiário. A maturidade significa ter experiência e conhecimento para viver a vida da melhor forma. Portanto, sempre que cometer um erro, olhe para a frente e aprenda com este, ao invés de parar a sua vida e ficar remoendo as perdas que teve por conta de um erro. Chorar pelo leite derramado não passa de uma infantilidade, Logo, a forma mais correta de você agir é aprender com os erros e perdas que aconteceram na sua vida e seguir em frente, aproveitando para tomar as atitudes certas no presente e com maiores chances de darem certo, pois agora devido ao fato de você ter novos arquivos e lições em mente, está mais apto a tomar decisões mais assertivas. Ademais, espero que esse conteúdo possa ser útil para você de alguma forma. E se gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, e deixar o like. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.